Fala Aventureiros hoje eu tenho um guia para vocês aqui muito bom hoje eu vou trazer um guia para vocês como atingir nível 100 em sneak com poucos minutos de jogo tá além disso a gente vai chegar no nível mais de 12 mais de 15 com poucos minutos também só da gente mestrar o sneak então bora para o vídeo e vocês vão curtir Pessoal, o local que você vai fazer esse esquema de aumentar de nível é exatamente aqui. Lembra que tem esse urso, o Halof fala pra gente vir em furtividade e tudo mais. O que vocês vão fazer? Primeiro ponto, vocês vão vir aqui, ESC, Sistema, é, Configurações, Jogo. Vocês vão aumentar o nível aqui. Pelo que eu percebi, gente, é, o nível sobe mais rápido quando você faz isso aqui. Ah, pelo menos comigo foi assim. E você vai fazer outro ponto. Não esquece de pegar facas durante a sua vinda pra cá, porque é mais fácil de você... É, mais rápido de você aumentar o seu nível de, de furtividade. Você vai andar pra cá. O Halof vai te, vai te seguir. Por quê? De acordo que a gente for batendo nele com essas facas, é ele vai começar a se movimentar e a chance dele cair, de, de dar errado, é grande. Aí é o seguinte, gente, tem horas que o dano não vai pegar, Vocês estão observando, não está pegando o, o vezes três. Movimenta, o Halof vai te, vai, te, vai te seguir. Até você chegar num nível decente assim, de, de furtividade, isso, isso para de acontecer, tá vendo? Daqui a pouco a gente já tá no nível 2 de furtividade lá, melhora o Sneak, né? E aí pronto, isso para. Você tem que achar a distância correta. Mas outro ponto, aqui você vai melhorar também sua habilidade com faca. Tá vendo? Com, com armas de uma mão, quer dizer. Aí eu indico aqui o seguinte, ó. Que você venha aqui em furtividade e já aumenta esse nível aqui. Para facilitar um pouco você acertar ele, outro ponto que eu consigo fazer aqui é o seguinte: quando eu mudo de posição e chego perto novamente, dá certo, tá vendo? E tem uma distância certinha, gente. Que você acerta ele, tá vendo? É, é o limite da faca. Da distância da faca, tá vendo? É muito rápido, gente. É muito rápido. Então, assim, para quem não tem paciência, para quem já quer começar o jogo num nível maior e tal, isso aqui ajuda demais, tá? Então, ó, tô dando os passinhos bem devagarzinho. Aí ele vai chegar ali no, no, no final do barranquinho ali, da parede. Ó, errei. Fui muito perto, tá vendo? A distância. É exatamente isso que influencia, ó. Tá vendo? Vamos pôr mais um nível. Acho que aqui, aqui acho que é só no nível 40, né? É, não pode. Então coloca lá em armas de uma mão. Não sei se vai fazer alguma diferença. Ó, dá um passinho, ataca. Tá vendo? Dá um passinho, ataca. Tá vendo? Muito massa, cara. Vamos marcar aqui quanto tempo vai demorar pra gente chegar no nível bom. Ele não morre, cara. Então aqui é, é muito tranquilo de você fazer e como você está acertando o um ataque é mais rápido ainda de você subir de nível. Passa aqui, né? vamos ver se eu já tenho nível 40. Tem... Ah não, mas aqui já dá para você aumentar aqui. É, seis vezes mais dano. Bom, é o seguinte, né gente, se você colocar ali ele, ele vai sofrer um dano bem maior, que não vale a pena pôr aquilo por enquanto, não. Vamos movimentar aqui. Uma hora ele vai ficar preso no cantinho, gente. que aí dá certinho. É só você ir atacando que vai rapidão, cara. Subiu de nível. Não precisa ficar subindo de nível toda hora, não, tá, gente? Eu vou subir na hora que eu chegar no... A Ah, já chegou no 40. Eu falar que eu ia subir na hora que chegar no 40. Então já chegou, vamos pôr aqui de uma vez. Ah. Olha muito rápido, cara. Olha isso. Pega um passinho. Cara, você vê, é a gente vai chegar no nível 100 de furtividade, muito rápido, cara. De desde a hora que eu comecei, tem 5 minutos só, gente. Olha isso, cara. E isso, assim, gente, igual eu falei lá no começo do vídeo, isso vai dar para você fazer com qualquer raça. Porque furtividade, mesmo que você não vá usar, pelo menos você vai subir de nível, né? Muitos níveis então assim pelo menos isso olha eu vou fazer uma edição aqui para ver quanto tempo que vai dar e eu vou falar com vocês eu aumentei o nível aqui gente para dar um dano maior com com a furtividade e mesmo assim ele está perdendo muito pouca vida, então vocês podem fazer tranquilo. Vou testar uma outra coisa aqui. Ó, eu posicionei errado aqui, parou de acertar. Está dando certo, né? Vamos ver quanto tempo a gente vai levar para deixar isso no nível 100. Vou fazer a edição, tá, gente? Para vocês não quero perder muito tempo. Bom, gente, com 10 minutos... Deu nível 12, né? Nível 12. E uma perícia de... Vamos ver aqui, vamos ver aqui. E uma perícia nível 74 de furtividade. Então é muito rápido, cara é um, um método muito bom, consistente. Vamos tentar fazer um teste aqui ver se o Halof morre. O que você está A Loth não morre não, ele só vai ficar se movimentando, aí atrapalha o seu método, mas não faz diferença, não. Vamos um passinho. Não vale a pena ficar batendo até ele avaliar. atrapalha demais. Talvez vale aqui, ó. olha, voltou a vida, cara. Vale a pena, tá, gente? Já fica aí mais uma dica, ó. Mais rápido você vai. Agora vamos ver quanto tempo vai demorar pra gente poder é, virar mestre em furtividade nível 100. Bom, gente, tá aí ó, nível 100 de furtividade com 17 minutos. É aqui no meu, no meu relógio, 17 minutos de vídeo, é nível 18 de personagem. Cara, muito bom, muito bom em seguir. Então, pessoal, se vocês gostaram, se essa dica vai ajudar vocês de alguma forma, a única coisa que eu peço é se inscrevam aqui no canal para mais dicas para fortalecer o nosso trabalho. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam, quais outras dicas a gente pode trazer aqui para o canal. Um abraço a todos, até a próxima, tchau!